30.108 candidatos compareceram para fazer o vestibular da UFPR no último domingo. A prova aconteceu em várias localidades da capital e também em outras quatro cidades, Apucarana, Toledo, Palotina e Matinhos. Um vestibular com algumas mudanças, concentrado em apenas uma única fase. O que não muda é a opinião dos candidatos sobre o porquê estão realizando a prova. Ah, porque eu sou apaixonada pelo UFPR, né? E é uma universidade muito boa, né? Porque o UFPR é uma baita de uma faculdade, né? <risos> Entre os presentes na fila que se formou na entrada do prédio da administração do Centro Politécnico, encontramos vários candidatos com sonhos diferentes. O Loíra e a Patrícia, por exemplo, vieram trazer a filha Isabelle para prestar vestibular para a Medicina Veterinária. A expectativa dela é a nossa, o sonho dela é o nosso, né? E a gente fica com o coração na mão aqui torcendo, né? É que a emoção é sempre assim, né? a gente já passou por isso, eu passei por isso, eu passei por, por aqui também, mas assim, sempre a primeira vez, e essa já é a segunda filha. Mas é emoção, a gente tá, tá, quer estar tá junto com eles, filho é filho, né? Então se teu filho está feliz, está feliz. Se teu filho está infeliz, tá está feliz. Se ela não passar, eu choro. Se ela passar, é alegria total, né? Filho é filho, você vem junto. Ela está lá dentro, tô junto com ela. Entendeu? Então é sempre aquela emoção: emoção, emoção, emoção, emoção. E ali também está o Vicente, na ansiedade de chegar logo à sala de aula indicada. Ao conversar com ele, encontramos uma trajetória marcada pela superação. Dormi na calçada, saí da calçada, me resolvi estudar, fiz o Enem, fui bem no Enem. Oi, tô com uma alegria enorme aqui, ó. É, pela superação, Pia. Nossa, velho. você não imagina o quanto. Só de estar aqui, ó, concorrendo, já entendeu. A prova contou com mais de 42 mil inscrições, mas 29% dos candidatos não compareceram. Um número menor que o processo seletivo anterior. A aplicação da prova é feita pelo Núcleo de Concursos da Universidade. Um trabalho intenso, que tem início de 4 a 5 meses antes do dia da prova. É sempre de quatro a cinco meses né, para produção das provas, para revisão, para que todo o processo possa passar por, pela, pelas auditorias digamos internas que, que necessitam. Né. Em final de, de janeiro nós já tínhamos essa definição clara né, e aí pudemos trabalhar para atender. O reitor da universidade comentou a respeito dos protocolos de segurança sanitários que foram tomados, além de ter adiantado a notícia do provável retorno do processo nas tradicionais duas fases a partir do próximo vestibular. Então, nós estamos, claro, desde o início da pandemia, atentíssimos às curvas e aos dados epidemiológicos. É, nesse momento, nós tivemos esse cuidado, claro, além é, de máscara, é, álcool em gel e aqueles demais cuidados de biossegurança básicos, deixar 70% de ocupação nas salas, que faz, portanto, com que as salas tenham uma margem de segurança e de biossegurança satisfatórias. Nós repetimos essa opção de fase única, a aplicação da prova no ano passado aconteceu com muito sucesso, mas tão logo a pandemia termine, que esperamos que isso esteja efetivamente acontecendo, para o próximo vestibular a gente vai voltar para a sistemática das duas, das duas fases. A data estimada de divulgação do resultado da prova é dia 14 de março.